É, rapaziada, chegou a hora de me despedir dessa faquinha, eu nem aproveitei, né, eu falei que ia ficar utilizando por uma semana, acabei nem fazendo isso. E essa faca vai pra mim que merece o, o, underline Mateus AD, ou Matheus Sede. Sim. Presta atenção, rapaziada, há quanto tempo ele utiliza cupom, há quanto tempo ele tá persistindo, mandando a print, né, mostrando que utilizou o cupom no CSGO.net aqui no Instagram, cara... Se eu ficar subindo aqui, eu vou ficar mais de 30 minutos, mano. Ele sempre usou o cupom, ele sempre mandou no Instagram, ele sempre apoiou e só agora eu rodei a DM e meu dedo parou nele. Só agora ele foi sorteado. Então ele usou o cupom Matilha e por isso vai estar tá recebendo aqui, ó, essa flipzinha, aquecimento é de aço com um pattern muito louco, muito dourado, muito azul, muito roxo, pouco cinza. Vou mostrar aqui pra vocês quem vê a faca. Aqui, ó, enviada. Já tinha enviado a Guts pra outro também. Assista esse vídeo até o final, pois um de vocês receberá uma faquinha insana. Diferente. Usou o Pomatilha, manda pra mim no meu Instagram. E só lembrando que esse é meu único Instagram, tá, rapaziada? Todos aqueles Instagrams, bot, cachorro 37, tudo fake, tudo golpe. Não cliquem no link que eles enviam. Pois clicando naquele link, vocês podem perder a Steam. Meu único Instagram é esse, ó, verificado. Todos esses daqui... São falsos. Então cuidado, por favor. Usou o Pomatilha, manda no meu Instagram oficial, arroba cachorro 1337. Aprende provando que usou o Pom e o seu trade link. Segue meu perfil. Do nada pode aparecer na sua Steam ali uma mensagem dizendo que o cachorro lhe enviou uma proposta. E essa proposta será uma faquinha. Inclusive, o cara acabou de responder aqui, ó. Tô tremendo, irmão, satisfação. Caraca. I'm just lost in this Aqui no canal cachorro 337 O vídeo de hoje ele é bizarro assim Não tava nem no script, o que aconteceu foi do nada Eu fiz os cálculos e... Descobri algo insano. Era um vídeo onde eu estava abrindo caixas e testando algumas caixas baratinhas. Porém, eu reparei na sessão ali de drops ao vivo que havia um cara em específico que sempre estava dropando uma Desert Eagle Blaze. Que pra quem não sabe, é simplesmente a skin de Desert Eagle mais cara do CSGO. Uma skin avaliada em mais de 440 dólares. Eu cliquei no drop ao vivo encontrei o perfil do cara e consegui ver a caixa que ele estava abrindo para ganhar repetidamente essa skin. A partir daí, tudo mudou. Mas eu com a matilha e botei mais ou menos 855 dólares, né? Com a matilha dá 40% de bônus e fez chegar até 1.200. E eu já depositei essa grana pra perder. Você tem que ter esse pensamento. Você vai entrar no site, só deposite aquilo que você possa perder. Já entre pensando que você vai perder. Porque eu recebi e-mail do cara falando, tipo, mano, depositei o dinheiro da minha conta de luz e perdi. Mano, não, calma aí, você já começou a que desgraça, misericórdia O site tem uma boa chance de lucro Mas a chance de perder é sempre maior Eu costumo falar, deposita aquela grana Que você ia gastar no fim de semana Com um uísque, Red Bull e lute de coco Você já ia jogar fora de qualquer jeito Pô, esse cara não deixa de ganhar Desert Eagle Blaze, mano Olha isso, ganhou uma aqui, ganhou outra aqui O que, que acontece com esse cara, mano? Mano, berga Esse cara tem um monte de Desert Eagle horrível mas tem uma Blaze? Outra Blaze, outra Blaze. O que acho que ele tá abrindo? Eita. Eu fiz um cálculo e percebi que poderia ser interessante eu arriscar tudo que eu tinha apenas naquela caixa. Será, mano? A caixa custa 3 dólares e 900. Se eu abrir 10, 39 dólares. Se eu abro 100, 400 dólares. Ou seja, se a cada 100 eu dropar duas artigos, já vale a pena. Porque cada desartigo custa 431. Errado, né? Não de... Mano, vou mudar a ideia do vídeo, cara Vou tentar gastar o que me resta ali Tudo nessa caixa e O que acontece a partir daí, vocês irão assistir agora Vai, vamos lá, guys Vou abrir uma Depois eu vou ter que abrir de 5 em 5 De 10 em 10 Pô, vou abrir 250 Se eu ficar abrindo de uma em uma, vai demorar muito Só pra gente já sentindo, só pra gente tendo um feeling aqui. Terceira caixa. Eu tô com medo pra ser sincero, porque eu coloquei a grana já calculando, abrir aquelas outras caixas. Não essa daqui. Então, sei lá. Mas me chamou muita atenção, cara, aquela hora, velho. Ele não parava de dropar Blaze, mano. Eu acho que eu vejo ele dropando umas quatro, juro. Eu 3, é como se eu tivesse comprando duas e ganhando uma de graça né, quem não quer comprar duas coisas e ganhar mais uma de graça Até agora nada, até agora só mother mother mother mother vou abrir 5 de uma vez, ó, vende, cinco. tome ah, nada, mano, eu tô achando que isso aqui foi uma estratégia aí meio kamikaze hum. Isso tá me dando medo Essa deve ser a caixa de número 20, mais ou menos Talvez um pouco mais Até agora a gente não ganhou nada Absolutamente nada Óbvio, ganhamos Várias Desert Mother Vou abrir 10 de uma vez Espero que venha uma Blaze Pelo menos uma Blaze agora Uma Blazezinha E nada Vou vender e abrir o Isso tá me deixando preocupado Modo rápido Vai que essa é a estratégia Vai que assim buga ou não, né? Tô achando que não. Ah! ah! Calma aí. Tem jogo ainda. Temos um Ruego e temos uma Desert Eagle Blaze. Calmou. Isso daqui eu não toco. Mais 10. No modo rápido. Beleza. Já esperava. A gente ainda tem muita grana, rapaziada. A gente ainda tem muita grana pra ficar abrindo... Mano, mais duas Mais duas pra ficar perfeito, cara Mais duas, mais duas, mais duas Ah, eu pensei que viria agora eu tomei Está tá me preocupando um pouco Aqui era pra vir, mano. A penúltima da roleta. Tô sendo beitado, cara. Tô sendo beitado. Vai, modo rápido. Pra dar o um bug na mente do site. Nada. Na quarta virar. Atenção. Ó. Primeira foi. Segunda. Nada. Na quarta. Fiquem tranquilos, na quarta. Terceira. <risos> Na terceira, papai! Que cor que, meu mano! Você me deixa bem de boa, bem na minha. Meu pai amado, isso foi sensacional. Deixa eu vender tudo, tomar muito cuidado pra não vender essa Desertigo. Que a chance de ir para depois... Eu falei que virá na quarta, né? Veio na terceira. Isso não quer dizer que na quarta não virá. Tatuagem, piscina, língua, sorriso, ah! As eu tô falando! Vocês têm, vocês têm que confiar no que, eu, no que eu falo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu pai... O lucro, o lucro já tá garantido, porque eu já tenho 1.295. depois tem tipo 800 e sei lá o quê. Meu pai amado. Cara, eu não sei agora se eu continuo naquela caixa ou se eu pego, sei lá, uma outra caixa aqui só pra... Não sei. Se eu abro uma de faca, por exemplo... Não, que eu não tenho grana pra abrir de faca. Vamos continuar nela, vamos continuar nela, vai. Mais 10. Aí eu ia estar tá pedindo muito também, né? Pô, três vezes seguidas, aí eu ia estar tá pedindo muito, mano. Aí eu ia estar tá pedindo muito. Mas ainda tem, mano, se vem mais uma... Acabou. Meu. Se vem mais uma, esquece. Freia. Fre freia. Freia. Só um pouquinho. Acelera. Acelera muito. Mano, eu não tô acreditando, cara. Isso é inacreditável. Ai, mano. Modo rápido pra dar aquela bugadinha. Nenhuma, cara. Nenhuma. nenhuma. vou apertar F5. Eu sou supersticioso, cara. Então foi mal. Até abri uma só. Só mais uma. Era, era pra, mano, estourar a boca do balão, guys. Um veio, como 10. ai oh, meu Deus! Chega! Finish! Finish, finish, finish, finish. Isso que eu comecei, eu tava com 1.43. Se eu tivesse começado, talvez, quando eu tava ali com 1.200 dólares, esse pau tava com mais. Só que já tá ótimo, rapaziada. Até esqueci de vender algumas aqui. 1.700 dólares, tio. Eu depositei 800, mano. E ainda tem 100 dólares pra gastar. Eu vou finalizar na Deagle. Eu vou gastar só na Deagle mesmo. Não tem como. Vender. 10. De leve. De leve. De boa. Na lagoa. Beleza. Se eu vender, será que eu abro mais 10? Não abro. Mas abro 5. No modo rápido. Porque é o modo rápido que tá dando sorte, mano. Era, né? Pelo menos. Vende. Dá pra abrir mais duas? Mais duas. Ô, oh, se vê mais uma desert... Ah, mano. Que beitada, hein? Rapaziada, a caixa é barata e vocês não precisam fazer como eu De ficar até o fim naquela caixa, tipo, mano, deu lucro, vaza Também não precisa colocar uma grana e gastar só nessa caixa Porque querendo ou não, eu ganhei 4, mas eu abri 250, tá ligado? Eu abri... Pô, abri muito E se a gente faz uma conta aí de 250 caixas para 4 de Eagles Ou seja, 250, 25 é 10% 2,5 é 1%, ou seja, eu ganhei 4 A chance de ganhar uma Desert Eagle, teoricamente, é um pouco acima de 1% beira 2%, mas não chega mas é aquilo, eu abri 250 E tive um dos maiores lucros que eu já tive nesse site, pai Inacreditável, mano Inacreditável Só lembrando, usem o cupom MATILHA Porque dá 40% de bônus e faz a diferença, mano Faz muita diferença Enfim, vamos retirar aqui essas skins Antes que eu faça a merda E ver também se tem algo de especial Galera, eu fui tentar retirar Desert Eagle Blaze e no momento não tem nenhuma disponível. Tem a opção de esperar. Mas pra quem tem impresso, o site disponibiliza aqui outras skins do mesmo valor. Para eu poder aqui fazer a troca. E já que eu tenho quatro Desert Eagles, eu vou trocar duas e as outras duas eu vou esperar. Porque eu gosto dessa skin. Então aqui eu vou pegar esse M9 Rust E aqui, aqui eu vou pegar o X Marble Fade. Que se vier Factory New, vale a pena. Se vier Minimal Wear ou Minimal Wear Stat Track, aí eu não aceito. Aí eu espero pegar outra skin, porque nesse caso não seria tão líquida. Aí galera, ó A faquinha chegou Essa tá safe né? Lembrando que nesse caso Sempre é veterana de guerra Ou bem desgastada Porque essa skin não existe Em fio de teste De Minimal Wear Ou Factory New Então essa daqui tá safe Tá muito boa Rapaziada, chegou aqui a Marble Fade E, mano, dá um ligue Ela veio Factory New com Float Nice Quase uma Blue Type, né? Porque começa no azul e termina no azul Então, mano, rapaziada Aqui, ó, com a Ursus Eu gosto de Ursus, mano Sem caô Acho uma faca muito, muito top e é uma faca que tem esse saque Que é o saque mais comum Mas ela também tem um saque secreto Vamos ver se eu consigo mostrar aqui Aí, ó Viu? É nice. Enfim, é uma faca legal É uma faca interessante. E essa faca Eu vou mandar pra um de vocês que usou O cupom matilha. Usou o cupom matilha, tira uma print Manda agora no meu Instagram com o seu trade link Que eu vou escolher o ganho aleatório e vou mandar essa Ursos. Mas manda agora e segue O meu perfil também no Instagram. E aí, no próximo vídeo Vai que é você que aparece aqui no canal Recebendo uma faquinha dessa. Mas assim Daqui a 7 dias, tá? Porque por enquanto ela vai ficar Comigo, tá? Tá em trade lock mesmo E nesse trade lock eu vou aproveitar bastante Porque, mano, essa faca aqui é, é Sensacional, velho. De verdade Ai, meu Deus. Quando ela chega, ah, no... Quando ela chega ah, ela... Quando ela chega no baile Eu troco o back na mão, mas já bolo outro O sorriso da besta e é quando eu saco do isqueiro e taco fogo Já se depara com o um enfeite dourado Que eu carrego no pescoço E olha de cima, baixo de longe observo ah, o brilho do seu vai me mostra na rua Me pergunta se eu notei o vestido Mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, este brown Mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo Eu fico imaginando você na minha vana. No baile tocando Kevin Ela vem jogando essa bunda em mim Tas amigas amiga ela se pega